Fala guerreiros! Thiago na área trazendo para vocês mais um vídeo, galera. Eu e a Thaís estamos aqui para mais uma exploração em uma casa centenária, certo aí? Isso mesmo, Thiago. Pessoal, não sei se a gente vai conseguir entrar dentro dessa casa porque pelo que eu vi ela está caindo. Mas foi no passado que essa casa aqui é assombrada. Olha aí, Thiago, tá caindo, cara. E Thaís, tá ó, perigoso. Pelo sei. tamanho dessa casa aqui? Ela é muito pequena, muito pequena. É. E morava uma família com cinco filhos dentro dessa casa, galera. Imagina só, uma família com cinco filhos, uma casa, acho que deve ser dois cômodos, não então, sei. Então, vamos, ver como vamos que é dar por uma dentro, olhada né? aí. Galera, a gente vai olhar ali dentro, ver se a gente consegue entrar, não sei se vamos conseguir entrar. Como dá pra ver, parece que ela só tá escorada na árvore, né Thaís? Só. Não sei se ela tá caindo, não sei se vai ser perigoso a gente entrar, mas vamos ver se a gente vai conseguir entrar dentro dessa casa. E foi nos passado que a casa é assombrada. E aí, Thaís, o que, que você acha olhando assim? Ah, Thiago, dá medo, não dá? Imagina é, isso né? de noite, cara. Hoje a gente veio ver se a gente achava o local e veio fazer a exploração, né? Porque a gente gosta de vir de dia pra ver onde que a gente pisa durante a noite, né, Thiago? Sim. Se não tem buraco, se é um lugar que pode ter cobra, então a gente vem de dia pra fazer a exploração. E, pessoal, foi no passado que atrás dessa casa passa um rio. E disse que essa família, ela pegava água até no rio, tá? Uhum. Não tinha energia, não tinha água encanada, eles tinham que ir no, no rio lavar roupa, Sim. pegar água pra poder tomar. Imagina, cara, que vida. É, Thiago. Vamos não ver é se a gente facilão, consegue né? ver? Vamos lá. Galera, deixa o like pra ajudar o canal, se inscreve no canal se não for inscrito, e bora pra mais uma exploração. Thaís, pelo que dá pra ver, parece que aqui é atrás da casa. É. Vamos, então, dar um, vamos rodear pra gente ver ó, como ó, que ela? Pera aí, ó. Roupa da né? família? Então. Olha isso aqui, cara. Olha essa panela. Tiago, mas essa casa, do jeito que ela tá aqui, tem muitos e muitos anos que não mora ninguém, cara. Sim. Olha essas panelas, Thaís. Uhum. Quantos anos que não deve ter? Olha o outro lá. Uhum. Caramba. Vamos dar uma olhada por fora aqui primeiro? Vamos. Parece que tem um buraco ali, não sei se era uma porta aqui, ó. Ah, aqui, né? Deixa eu ver. Não, cuidado com cobra, hein, amor. Então. Ah, aqui, né, ó. Mas acho que uma porta não era, né? Será? Ah. Acho que não, né? O que é isso aqui, cara? Olha Nossa, Thiago, olha isso aí, cara. Que? Tá caindo tudo. Nossa. Tem até uns enfeites na parede ainda, cara. Deixa eu ver. Olha isso, Mona, não vai conseguir entrar aí, cara. Tiago Deixa eu ver, ah, do céu, então não vai dar, não. tem um cacho de abelha gigante. Hã? Gigante lá em cima. O Você falou? Um cacho de abelha. Não, eu não mas... sei se é um cacho de abelha ou se é um... um daqueles de barro, como chama que lá? Olha, ele tem uma placa ali, ó. Tem. Nossa, gente, não tem condições de entrar aqui. Amor é. do céu, tá muito perigoso. Ó, tá vendo que tem um enfeite ali na parede ainda, Tiago? Um, é. uma roda ali um no negócio. Uhum. Né? Eu tô tentando, gente, chegar o mais próximo possível aqui, mas eu tô com medo de cobra. Ó, tem outro negócio ali, parece que era um quadro. É, será que aconteceu alguma coisa com essa família que é assombrado? Por isso então. que é assombrado? Ó o for, olha o tamanho da aranha. Será que consegue pisar aqui, amor? Ah, Thaís, olha aí, tá tudo torto, cara. Tiago, se eu falar pra você que essa casa deve ter uns. 4 metros por 4. Quatro. 4x4? Quatro por quatro? É, não, não deve ter mais que isso, não. 4x4 pra 7 pessoas. Então, 5 filhos. Filho e os o pais. Pai e a mãe. Aqui, Thiago, eu acho que era um quarto, ó. Nossa, cara. Ou aqui, né? Eu acho que não tinha nem sala, fi. Era tudo quarto e, ca... e Será? cozinha. Será que não? Não sei, Thiago. Cara, eu queria muito entrar aqui dentro. Olha o barulho de. De abelha? Aham. Uhum. Então, vamos ver ali atrás se dá para entrar? Vamos. Será que por ali onde você tava fazendo a entrada? Parece que está mais limpo ali, né? Para cá tá muito mato, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vindo aqui para pegar o ângulo Pra você ver como que essa casa é, ó. Espera só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui, amor. Ah, aqui tá muito mato, aqui não tem como entrar, não. Amor, aqui tem um poste de energia, ó. Será que já tinha energia nessa casa? O então, que foi passado para mim lá, que ele tinha falado? Que não tinha energia, não que ele até buscava água é, no, no, no, no rio. No rio. No rio. E não tinha energia. Então talvez esse poste foi colocado depois. Pode ser. Ah, essa casa aqui, cara, se não virar 150 anos, que não digo nada. Tiago, ela só não caiu aí por causa dessas árvores aqui mesmo. Está escurando ela. É, por causa dessas árvores aí, ó. Ah, e aqui tem um triozinho, ó. Acho que dá para chegar ali mais próximo. cuidado bicho, uhum. cobra olha aqui ó, tá escorando gente, cara filma aqui embaixo assim ó. toma cuidado com a cobra também se deixa eu vai escuridão Thiago aqui era uma porta ó, tá vendo? tenta abrir ela ah, aí era uma porta, Só toma cuidado ah, tá aberta? Porra, ela. Não vai, ó. Não tem vai? Tem alguma coisa ali, ó, tá vendo? Ah. Mas deixa eu dar uma olhada aí, dá pra mim ver? Ah, tem muita coisa no chão, tem telha no chão. Gente... Aqui tá aberta, tem um buraco aqui. Dá uma olhada aí. Se... Nossa, cara. Que, amor? É caixa de abelha. Licença. Licença. Você vai conseguir entrar, amor? Eu não sei, olha o tanto de abelha, cara. Meu Deus, Thiago tá caindo. Parece que... Cuidado, Pessoal, ali, ó, é um cacho de abelha enorme, cara. Eu não vou ter coragem de ir ali, não, cara. Ó, aqui devia ser um quarto, Thaís. Tá Só chega mais próximo ali, amor, ó, pra, pra mostrar. Isso, pra você ver que aqui não tinha banheiro, tá? Pessoal, lá do outro lado é aqueles dois cômodos que a gente viu. E aqui é mais dois, ó. Quatro cômodos. Cara do céu. Tá estralando tudo, é tá isso? Tá caindo, gente. Tá caindo demais. Olha a porta. Pessoal, não sei nem como que tá ficando a filmagem. Porque... Eu não tô, tô com medo desse negócio cair, Gente, ó, olha como tá torto. Olha essa parede que o Thiago tá aqui, ó. Como que tá torta. Dá pra ver, ó. Tá muito perigoso aqui, amor. Muito mesmo. E, e ali tem muita abelha. muita abelha. Melhor não sair daqui. Se elas começar a voar Só e pegar nós... Só o pessoal ver como que tá as, as telhas. As telhas, ó. Tudo torto. Vamos sair daqui, daí, Vamos devagar, sair, tá gente Devagar, devagar. Tá muito perigoso. Amor, não sei nem se a gente vai conseguir voltar um dia à noite aqui. Porque a noite daqui, sem a gente conseguir ver direito, cara, tá perigoso demais. O que, que a gente vai ter que fazer... Uma investigação aqui, ó. Se der nesse, sinal à casa, é. É, a casa... A gente faz um split box, alguma split coisa box aqui. ali Ou aqui do lado de fora, não sei, tentar. Mas vem um dia de noite, então vamos combinar assim, ó, vamos vir um dia de noite e nós passa o K2 aqui onde a gente conseguir, ó. Sim. Nesse cômodo, que é o único cômodo que nós vai conseguir entrar. E aqui por fora, se der sinal, a gente já faz uma comunicação. Chama alguma coisa, problema, se nós estiver aí dentro, já começar alguma manifestação, cara. Então. Isso aí cai em cima de nós. É qualquer perigoso. coisa, Thaís, o que, que a gente faz? Deu sinal, eu entro e tento fazer a investigação, a comunicação. Você fica lá de fora. Qualquer coisa, você é, é, vamos ver, né? Porque de noite é outra história, né, Tiago? É outra história. coisa, a gente não consegue enxergar direito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Cara, ó. Thaís, eu tô tudo arrepiado de estar aqui, cara. Eu tô tudo arrepiado. Essa Sem casa é estranha, amor. Vamos lá aqui, ó. Ah, aqui não dá, ó. Ali tem algumas telhas, ó mas não, não dá, dá para ir botar. mais, não dá, não dá não. Tiago, mas deve ter. E aqui do lado, o que que é? Não dá para ir. Ó, tem uma cerquinha aqui, ó. Ó, não dá. Nossa, olha aí a gente tá a casa. Cara, do céu. Essa casa é a mais antiga, a mais velha que a gente já foi, tá isso. Essa tá. Essa é a casa mais antiga, cara. Ela tá desmoronando, gente. É, olha lá, Tiago, ela, ela tá escorado na árvore, ó. Ela tá escorado na árvore ali. Tá, ah, na árvore. Só não caiu ainda, gente, essa casa por causa da árvore. Olha aqui o jeito o pé. Me fala uma coisa, e, e onde era a cozinha? A cozinha? Será que não era nesse cômodo aqui que tem essa porta? Ó? Não faz isso não, cara, não faz isso não. Será que não era aqui? Não sei. A casa era em cima de toco. É. Casa de toco, os outros falam, né? Casa assim mesmo. Vamos um sair daqui, de bater dela Vai que esse negócio de morona. Tá perigoso aqui, gente. E ela fica no meio da construção da construção não, do. Da agricultura, né? É, e, e, e foi falado para nós que ali por trás aqui, ó, passa um rio, né, Thaís? Que, que é um bus... rio grande, né? É que eles buscavam água, lavavam roupa no rio. Peixe, eles falavam que pescavam, né? Peixe. O rapaz falou. Então é... eu, eu acho que não vai ter como a gente lá oitando o mato. Então. Aqui tá aí, sabe o que ficaria legal? Um drone, cara. Um uhum. drone passava mesmo. Via tudo. né? Tudo assim, a gente conseguia ver o rio. Né? Aham. Uhum. Vamos ali na frente de novo. Ver? Tirar uma thumb daqui. Tirar uma thumb aqui, pessoal. E essa casa aqui é o sinistro, hein? E aquelas abelhas ali, cara do céu. Tiago, até medo de voltar aqui à noite, você via, cara? Dá. Cara, o meu medo é de acontecer alguma manifestação, alguma coisa cair em cima de e nós. Essa gente. casa desmoronar, né? É, olha o jeito que ela tá, velho. Isso aí só não caiu ainda por causa dessas árvores que estão tá escorando ela, Gente do céu. Olha é. o coqueiro que bonito. A gente não sabe que espírito tem aí. Então. Que tem nessa casa, se é uma entidade. Uhum. Se é um espírito do bem, um espírito do então. mal. Não sabe. Nem sabe se é assombrado mesmo. Exatamente. Né? Mas que ela é sinistra, ela é. é. Vamos estar encerrando, Thaís? Vamos. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E se inscreve também no nosso canal principal. Que a gente vai voltar aqui nessa casa às 3 horas da manhã. Pra fazer uma investigação sobrenatural. Link tá aí na descrição. Top, topa, Thaís? Vamos, Thiago. Isso aí. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.